Casa onde eu morei por muito tempo e onde é a rua do meu avô, aqui estou bem em cima. Aqui, ó, o Francisco Ferreira de Moraes, eu estou a 248 metros, 76 metros de altura. Estou voltando, tá ventando muito. E o Lourenço, então, quando está ventando a gente tem... ele dá mensagem aqui dizendo que o vento está muito forte. Agora ele não, ele não disse, mas se você não respeitar o que ele te informa, você perde o drone. Olha que legal. A okay. bateria é. está com 33% okay. 20% volta, se não. Lá que voltar, senão 100%. Vou gravar aqui a tá está bem em da gente. Vou trazer ele bem perto de Vai, olha Olha lá Segura o controle Você só vai fazer o seguinte controle Você vai empurrar isso aqui só para cima devagarzinho assim, Pra ele ir para frente, tá? Olha lá onde ele tá indo Depois você vai na tela, sempre mesmo e na tela Vai que... Só ele, só ele por enquanto Só para frente Olha ele Aí, pode soltar Agora você vai para frente de novo ele já está de frente para nós ó. Pode vir Olha para a tela Não mexe mais aqui é. Olha para ele Olha para ele Sempre para ele e para a tela Para ele e para a tela Vem Só na tela Aguanta É aqui ó é a câmera pra baixo e pra cima. Nossa, que legal! Aqui. Okay. Okay. No My Day de hoje Foi especial Porque a gente voou de Mavic Mini aqui O Lonenzo fez o primeiro voo dele De Mavic Pilotou um pouquinho, ensinei pra ele algumas coisas Que é o primeiro passo né, Aprender a fazer a segurança Do voo, o que pode, o que não pode E depois vai pilotando E tendo mais horas de voo Vai ficando mais craque E eu também, eu tenho é, Um monte de limitações ainda Porque eu tenho poucas horas de voo tem que voar muito ainda então, Lourenço, o que, que você gostou? O que, que você aprendeu? Fala pra nós, o que, que você aprendeu desse? Tem que ter um satélite motorista perto, que tem que ter a empina no controle ativado, né? Pra o uhum. um drone não ir pro lado, fugir. Sim. O né? que Depois mais? Tem que regular tudo do drone, tem que olhar as baterias. Olhar a bateria, tem que olhar a bateria do celular, tem que a Compa. bateria do controle e do, drone. E do drone, tem que olhar para a tela do, do celular e também pro drone, drone. para você não perder de vista. Você que que gostou de pilotar? Uhum. O que você que sentiu? Que eu realizei um sonho. Você realizou um sonho pouco da hora, hein? toca aí uhum. youtuber, é nóis. E o que, que a gente fala pros nossos seguidores? Uhum. Se estiver no canal e deixar um like. Olá, Bom, tamo junto aí. Fortalecer nossa amizade. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e como o Lourenço disse.